Você sabia? Atualmente no Brasil existem 35 partidos políticos registrados no TSE. Veja esta e outras curiosidades no aplicativo Guia do Voto.